Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui é, para falar sobre bancada, né? Bancada para lavar, bancada para cubo, bancada para banheiro. É, cada um dá um nome aí. A gente tá. Eu cheguei até a postar um vídeo curto aí e gerou algumas curiosidades sobre como que a gente fixa essa bancada na parede, né? É, o tipo de chumbador que a gente usa, que parece que algumas pessoas não perceberam, né? como não dá para perceber o chumbador, aí o pessoal é, teve algumas dúvidas. Tanto no Instagram, quanto no, no próprio YouTube. Bom, pessoal, essas, essas bancadas a gente utiliza a trabalhar com esse tipo de chumbador, né? Uma cantoneira. E fica... A gente consegue fazer ela fica toda invisível, né? É... Ela não fica aparente, a pessoa quando olha a bancada de frente, né? uma bancada como essa aqui, como quando vai olhar ela de frente, você não vai ver chumbador. O chumbador vai ficar todo invisível, né? Tanto é o tema do nosso vídeo vai ser esse chumbador invisível. É, ele não fica aparecendo, parece que a, que a prancha está simplesmente colada na parede. Vocês podem ver que é uma prancha de 8 centímetros, né? Pequi. Nesse caso específico aqui, a gente trabalha quase todas as bancadas nessa espessura. É... Então, para ela ficar bonita, unindo o rústico com o moderno, a gente adota aqui na marcenaria, que na minha região também faz bastante, esse tipo de chumbador. Eu chamo de chumbador de dupla função. Ele serve tanto de chumbador, quanto ele serve também é, para não deixar a madeira, né? a prancha, ter rachaduras nas pontas, é, ou qualquer outra parte. É, a gente já falou sobre algo parecido com isso aqui no canal, né? vou deixar o vídeo aqui no card, é, a gente usa esse tipo de recurso também para fazer o chapeamento das nossas mesas rústicas. É, então eu vou estar tá deixando aqui em cima os vídeos né? relacionados às mesas e é, ao uso desse tipo de recurso. É, tem também, eu vou fazer hoje novamente, mas tem também lá ensinando a fazer o rebaixo, né, para chapear a mesa, que é basicamente, né, basicamente o mesmo processo que a gente vai fazer aqui hoje. Então, pessoal, tá aqui a bancada, né? Aqui ela já está é, lixada por cima aqui. Eu vou virá-la e para mostrar para vocês os rebaixos. Como que funciona, logo em seguida a gente vai fazer né, um resto aqui de madeira, a gente vai produzir um rebaixo desse, vai fazer né, mostrar aqui como que se faz E vai mostrar é, basicamente como que ele vai ficar na parede e depois quando a gente colocar essa bancada aqui no lugar Eu vou deixar as fotos aí no, no vídeo para vocês verem o resultado Então é isso daí, vou virar aqui, vou mostrar os rebaixos aqui já estão prontos né como surgiu essa dúvida, eu já tinha feito esses rebaixos, não consegui gravar com essa peça. Mas eu vou mostrar um outro sarrafo aqui, é, o processo de fazer. Esse chumbador aqui em si é dessa outra bancada aqui, que é menorzinho, né? Tá, pessoal? Mas eu, vai dar para explicar para vocês como que funciona. Bom, pessoal, então aqui a gente já virou a peça, né? Essa aqui é aquela bancada. Vocês podem ver que aqui já estão os rebaixos para os chumbadores, né? Rebaixo para a torneira, rebaixo para saída da cuba, né? Como isso aqui vai ser uma bancada dupla. E aqui, é, vou mostrar mais específico o rebaixo do chumbador. Por que chumbador invisível, pessoal? E a gente chama aqui, ó. Lá, depois que você for assentar, que a gente for assentar a nossa bancada, o chumbador, ele vai ficar praticamente invisível. Não é praticamente visível, ele fica invisível. É, essa aqui é a borda, né? Quem chegar de frente vai ver de lá. A gente vai mostrar mais no final do vídeo depois. E essa aqui é a parte que, que vai na parede, né? Então vocês podem notar que, ó, o chumbador aqui vai ser a parede, a peça vai apoiar aqui. Então vai ficar nessa posição. Vai ficar invisível para quem vê de frente. E o detalhe, como eu mencionei antes. Também a gente utiliza de perfurar, né? A gente faz perfuração ao longo do chumbador. Quando a gente instala lá no local, né? A gente instala a bancada, a gente coloca parafusos, né? Então ele fica também sendo um chumbador que ajuda para não ter rachaduras na peça. Você sabe que madeira, é ela se move, né? Então é mais uma garantia que o serviço vai ficar é, sem rachaduras, a prancha vai ficar é bonita por mais tempo. Então tá aqui, pessoal. Como vocês podem ver, são essa é uma peça de 1,80, né? Essa peça tem essa peça tem quatro chumbadores, né, de cantoneira. É uma peça pesada, tem pesando em torno de uns 100 kg, mais ou menos. Então preciso de ser muito bem feito. Aqui, pessoal, tá as ferramentas que a gente que a gente utiliza na né, marcenaria para fazer esse tipo de rebaixo. A gente precisa de um pedaço da própria cantoneira para a gente servir de medida, as nossas guias, gabaritinho que a gente usa na tupia, outro para a serra, a tupia, metro, a serra e o esquadro. Ok, pessoal? E os sargentos aqui para a gente prender as guias. A gente vai passar aqui, pessoal, vou utilizar, vou utilizar esse resto né, de prancha aqui, porque quando surgiram as dúvidas, eu já havia feito esses rebaixos. Então eu vou usar essa prancha aqui como demonstração. Que vai servir como se fosse a bancada ali. O efeito vai ser o mesmo. Pessoal, é, então a gente já está aqui posicionado. Primeira coisa, definir o chumbador né? A largura da sua cantoneira né? é importante. Primeiro passo. É simples demais. Esquadro. Né? Isso aqui... Tem duas opções de ser feita. Se o chumbador já estiver instalado na parede, o ideal é que você coloque a peça lá e já risque onde você tem que fazer o rebaixo. Porque se o chumbador já estiver instalado, é um pouco complicado você mudar a posição dele. Mas se o chumbador não for instalado e o pedreiro vai seguir a, a, os rasgos que você já fez aqui, fica mais simples da gente trabalhar, fazer a nossa parte na mercenaria. Então, eu vou seguir o raciocínio que a gente vai fazer bancada primeiro, antes do pedreiro chumbar na parede lá. Né? Então, primeira coisa, a gente define o local do chumbador. Eu gosto de trabalhar no mínimo 10 centímetros da ponta. Então, logicamente, se eu faço 10 centímetros da ponta, eu venho aqui, vou medir os 10 centímetros, né? eu vou marcar com o próprio chumbador e eu a coloco no esquadro. Né? Sempre que a gente puder trabalhar no esquadro O serviço sai mais bacana Feito isso Eu faço a marcação aqui Outra coisa importante pessoal Para ficar um chumbador invisível A gente não vai vazar Esse rebaixo até na ponta Então dependendo da peça Eu trabalho com 5 centímetros 4 centímetros da ponta da peça. Essa aqui eu vou trabalhar com 5 centímetros. Então definir até o limite onde eu vou fazer o rebaixo. Né? Então tá aqui definido o limite. Está arriscado onde eu vou fazer o rebaixo. Próximo passo, instala as guias. As guias para tupir, tá, pessoal, para fazer o rebaixo prende com sargento mesmo, bem mais bem mais prático cada um pode utilizar da forma que achar melhor né? o primeiro primeiro risco eu marco a própria tupia a distância da guia então coloca a fresa no risco e a gente vai aproxima a base né, da tupia da guia aqui Então pessoal, já está regulado A o tupi vai trabalhar dentro Dentro dessas Dessas duas guias aqui É coisa muito simples de fazer Só antes da gente fazer o corte, eu vou estar tá lembrando Somente uma passada do disco não é o suficiente Para encaixar a cantoneira Então eu vou fazer duas passadas tá? Para a cantoneira descer livre Dentro desse raso, tá ok? Vamos lá Então pessoal, fiz o primeiro corte como eu falei para vocês, a cantoneira não vai descer, certo? Então a gente vai jogar essa guia para fora um pouco, a conta de tirar só um disco aqui. É muito simples, basta a gente alinhar novamente a guia aqui, o gabarito, e a gente joga mais ou menos apenas a espessura do disco para fora. O raso agora já ficou mais largo. E o chumbador vai descer aqui perfeitamente. Vocês podem ver aqui. Já ficou retinho. Ó. Então quem chegar de frente para a bancada. Não vai ver chumbador. Vai ver somente a peça. Olha só. Ok? Nós vamos virar. Vou retirar aqui com esse com essa pedaço de prancha. Vai dar para eu mostrar para vocês, simular uma bancada com ela. Vocês vão perceber que fica totalmente invisível o chumbador. O chumbador, então, ele deve ser colocado, né? A cantoneira deve ser chumbado na parede nessa posição. Né? Então, ele deve ser instalado nessa posição. Quando a gente chegar com a bancada lá, a gente entra com ele aqui, ó. ó então, pessoal, meio do um improviso, mas para vocês entenderem como que fica. Então para quem chega de frente, depois de aparafusar, tá pessoal? Certinho, quem chega de frente não vai ver esse chumbador. Vocês podem ver que fica, ele fica todo embutido na peça. Depois de, de colocar no lugar de parafusado Gravando esse vídeo aí, um vídeozinho rápido, para esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal teve, né? É, porque viram aí o vídeo e não viram como foi fixada a, a bancada lá. A gente utiliza para prateleiro, como mencionei, para bancada de banheiro, para bancada de fogão, na cozinha também utiliza, tudo dessa forma. Toda prateleira suspensa, que a pessoa não quer que apareça o chumbador é, ou não quer colocar a mão francesa, a gente utiliza esse recurso. Quem tiver gostado aí, que puder apoiar, se inscreva aí, deixa o like. Ative o sininho, Quem tiver dúvida também pode deixar um comentário aí O que surgiu, que não ficou claro no vídeo e a gente vai mostrar Então um forte abraço a todos